mas é pra frente. De um semelhante seja inteligente. Se tiver mais gente, viu? Põe água no detergente. E de repente de ideia, Sem plateia, mel é direto da goméia Abelha rainha veio trocar uma ideia Zoom, zoom, zoom, onomatopeia Porrada que tonteia aranha de Darwin Linhas fortes descendo a teia Oportunidade pra aquele que anseia Por uma vida melhor, é Matando a sede com o suor Por tudo que vem pela frente Tudo que se faz presente Aqueles que estiveram ausentes vão Me pede presença, não Me pede presente Sente a diferença, sustenta na fé Amor me traz um café Preciso de uma massagem no pé Enquanto eu te lembro que eu te amo E que você pode ser o que quiser Explode a bomba Vão te empurrar, não tomba Se fechar a porta rumba Meu coração é uma festa de arromba Foi esse verso que dá onda Ame sem sensar, não esconda Seus sentimentos Deus só se preocupa com o que Explode a bomba Vão te empurrar, não tomba Se fecharem a porta, arromba Meu coração é uma festa de arromba O universo que dá onda Vamos descensar, não esconda Seus sentimentos Deus só se preocupa com o que sentimos por dentro Quem não atira, cai, não vou flopar Dobrou, sai, all in, é o blopa Até o fim, enfim, um flow que te topa Hype não é Hype que te dropa, depois vai te chutar Os faladores buga, ambição né é ganância boca não é ruda, boladão mesmo não sou muda Ninguém mandou me chamar, e com força de que força a moda na net da corda Sem forca se vende igual puta Fecha a cara, pulsa, né ronca Fogo nos nasce, brá, brá Tipo Colômbia eu quero que se que Hoje é fogo na bomba, pá, pá, pá, Garotas sem modos me olham, se molham Vem tipo cardomé me uso, eu te uso Vem, brota na base, não rola se ciúme Só fede cap, James Bond 007, tira fede Do FB, que goblons e do Trump Já mudei de sep de bonde Meu rap ignorante, moleque Explode a bomba Vão te empurrar, não tomba Se fechar e a porta arromba Meu coração é uma festa de arromba Foi esse verso que dá onda Não me sem sensar, não esconda seu Não esconda seus sentimentos. Deus só se preocupa com o que sentimos por dentro. E aí, tá pintando, tá pichando, tá desligando? Nada, tamo filmando grafite. É, aí foi foda mesmo.